Você deve ter se perguntado aí, que te acho é esse tal de modo pausa? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você deve ter recebido o comunicado da Uber falando sobre um tal de modo pausa, que nem esse que eu vou colocar aqui do lado. Geralmente todos os motoristas da cidade selecionados receberam esse comunicado. Eu fui um dos motoristas que não fui selecionado e eu vou te falar o que na verdade é esse modo pausa. E eu já te garanto que é a Uber sendo Uber. Se você não me conhece, prazer. Meu nome é Lucas. E olha, toda vez a Uber inventa novas formas de poder é, melhorar para o usuário e vamos dizer prejudicar para o motorista. Em vezes que eles até acertam algumas coisas, como esse negócio de o destino, mas esse modo pausa, meu amigo, só vai prejudicar você, motorista, que resolver utilizar desse modo pausa e vai beneficiar bastante os passageiros. Deixa eu te explicar o que seria esse modo pausa que provavelmente você não deve ter entendido muito bem. Bom, o modo pausa é uma nova funcionalidade da Uber que faz com que você fique, é, vamos dizer, offline, só que você não irá ficar offline de vez no aplicativo, você vai, vamos dizer, pausar, o próprio nome já fala, você vai pausar novas solicitações, ou seja, quando o algoritmo do aplicativo é em identificar motoristas que estão próximos do passageiro para poder enviar aquela corrida para o motorista você vai estar pausado então ele vai pular você e assim fazendo com que você esteja praticamente online no aplicativo só que você não vai receber corridas e você pode ativar e desativar na hora que você quiser Sem consumir o seu tempo do volante ali Que geralmente em algumas cidades Eu acho que em todas as cidades já estão com esse tempo de volante né Que se não me engano é 12 horas por dia Mas espera aí Se eu posso ficar offline e online na hora que eu quiser Pra que eu usaria uma opção de ficar pausada ali no aplicativo? Pois é meu amigo É aí que a Uber está sendo Uber E só pensa no próprio umbigo o porquê que eles estão fazendo esse modo pausa eu vou deixar bem claro para você quando você fica Offline no aplicativo, principalmente os motoristas que sabem escolher corridas, que assim que aceita uma corrida, você vai lá e fica offline no aplicativo, isso faz com que o algoritmo reconheça que tem poucos carros naquela região e assim aumenta o valor para o passageiro, criando o famoso dinâmico que você deve já conhecer. Então, por que, que eles estão fazendo esse modo pausa? Simplesmente para que venha cortar de vez o dinâmico para o passageiro, para que os passageiros tenham um valor menor ali no aplicativo, vamos dizer, vão pagar bem menos em horários de pico, porque os motoristas vão estar pausados, mas eles vão estar online, ou seja, o algoritmo vai reconhecer que tem motorista ali na região, não vai colocar o dinâmico no aplicativo, o passageiro vai chamar ali no aplicativo, porque está bem mais em conta do que nos outros concorrentes. E assim provavelmente eles vão inventar aquela desculpinha besta, falando que vamos melhorar os seus ganhos com a Uber, tem muito mais corrida do que nos concorrentes, e de fato vai ser assim mesmo, os passageiros vão ver que na Uber está mais barato, vão chamar o que? Uber só que seus ganhos vão diminuir sendo que nos outros aplicativos os seus ganhos poderiam estar bem mais com os dinâmicos que estão rolando então é isso modo pausa é só uma forma da Uber é reduzir os custos para os passageiros aumentando a possibilidade dos passageiros desistirem de utilizar os outros aplicativos para utilizar o aplicativo da Uber só isso e você vai ganhar a mesma coisa ou até mesmo menos porque não vai ter mais dinâmico no aplicativo e se tiver vai ter bem menos porque os motoristas vão estar pausado mas estarão online então o que eu recomendo fortemente para você principalmente esses que foram escolhidos para o teste olha não ative o modo pausa simplesmente fica offline mesmo do jeito que você sempre fez aceitou uma corrida fique offline quando terminar a corrida fique online porque assim todos vão ser beneficiados e o que eu realmente aconselho você motorista eu já tô de saco cheio da Uber então eu aconselho a todos os motoristas que realmente querem ganhar dinheiro corram para 99 corram para Drive, porque esses dois aplicativos estão pagando muito mais por quilômetro, estão pagando muito mais pelo seu tempo e você ganha bem mais nesses outros aplicativos. Fora que eles têm bastante corrida, todo momento toca em todas as cidades brasileiras. Então esse é o vídeo de hoje, só para te deixar avisado o que é esse tal de modo pausa e eu quero também saber a sua opinião. Esse modo pausa...